episódio do Bate-Papo Empreendedor. O programa de hoje está na cidade de Bragança Paulista, localizada a 80 quilômetros da capital. Viemos aqui conhecer a famosa linguiça e entender por que esse negócio virou referência em sucesso e inovação. Olá, Luiz, tudo bem? Tudo bem. Prazer em Bom, esse é o Luiz, e diretor da Famosa Linguiça, e vai contar pra gente como é que tudo começou, Luiz. A Famosa Linguiça ela vem de uma vontade né, de, de empreender. Trabalhava na grande indústria, mas sempre tive esse sonho de empreender. Então, a gente teve essa oportunidade aqui na capital nacional da linguiça, de é, empreender nessa área, então nós vamos completar dois anos né, com muitos desafios, então, foram inúmeros para a gente construir o negócio, mas ó, o grande diferencial da famosa foi logo no início conhecer a, o Sebrae. Por meio da, da Secretaria de Agronegócio de Bragança Paulista, nós estávamos retirando os produtores de linguiça de Bragança Paulista, e estávamos tirando a identificação geográfica. E foi, nos foi fornecido um leque de cursos né, muito interessantes e, e muito importantes para o negócio, para a gente trazer técnica e ciência para o negócio. Então, principalmente controle de estoque, gestão estratégica e outros. Né? Tudo isso foi o que o Sebrae ajudou você colocar no negócio. Isso, além disso, uma consultoria na área de marketing também foi fundamental para a gente poder promover o produto, porque o produto sempre teve muita qualidade, hum. mas a arte do, do marketing de poder saber oferecer, saber expor o produto, e estar é, mais próximo do cliente, como demonstrar toda essa qualidade, devemos absolutamente ao, ao Danilo, um dos profissionais que nos auxiliou aqui. E por meio também do Sebrae, veio com uma famosa gosta de novidade, gosta de fazer coisa diferente, Pudemos, tivemos acesso também ao projeto Ali, que é o agente local de inovação, junto com a Silvia, que é a coordenadora, e com a Natália, que suportou todo esse trabalho ao longo de quase 10 meses aqui na, na famosa linguiça. E esse projeto nos fez, além de sairmos da zona de conforto, contratamos uma nutricionista que permitiu também a revisão até de, de formas de, de como preparar o produto, dado essa essa novidade que a gente teve que trazer para dentro da Famosa. Então, esse empreendedorismo, essa vontade de inovação, ela foi premiada por meio desse projeto. Quer dizer, além de participar de tudo, você foi disposto e aberto a ideias novas e para colocá-las em práticas no seu negócio. Então, a Famosa já tem no seu DNA querer fazer coisa diferente. Nós não somos melhores que ninguém, só gostamos de fazer diferente com essa proposta né, do Projeto Ali, ela veio de encontro com essa vontade da famosa de fazer as coisas diferentes e também o, nós temos um apoio muito grande da, do, do Alonso, né, que é um dos interlocutores aqui e que traz as novidades pra gente. Então, ele vem suportando vários trabalhos junto ao, ao Sebrae. Então, olhando hoje e a famosa, sem o Sebrae, eu diria que teria um impacto muito grande nos nossos negócios. Uma coisa importante também que eu queria destacar aqui é que eu não conheci o Sebrae. Então, eu trabalhava numa grande empresa e não conhecia especificamente os técnicos do Sebrae, como eles trabalhavam. E fiquei muito surpreendido com a qualidade e o profissionalismo dele. E, a, e a, o quanto que eles agregam ao negócio. Então, para a gente foi importantíssimo. Então, a gente vê dois momentos. A empresa com o Sebrae e sem o Sebrae. Entendeu? Então, ela com o Sebrae mudou totalmente. Isso também permitiu né, que a famosa pudesse é, começar... É, nessa diferenciação, nessa vontade de fazer diferente, hoje aqui na famosa nós oferecemos todos os produtos estão em degustação. Então quem chega aqui vai levar essa lembrança da de ter experimentado a sua primeira linguiça de verdade da sua vida. Então quer dizer que o cliente chega aqui e ele tem, na verdade, uma experiência gastronômica, né Luiz? E é isso que nós fazemos, nós não vendemos linguiça, nós vendemos uma experiência. Então ele experimenta uma linguiça, que daqui a pouco degustaremos aqui a nossa linguiça de raspa de limão siciliano com pimenta de moça. Sempre temos dois a três sabores. Depois ele experimenta os nossos defumados, né, feitos com, com muito carinho, não só as linguiças, mas cortes nobres defumados, os queijos da região e os queijos dos melhores, melhores produtores eh, de Minas Gerais, principalmente, e aí quem quer degustar pega um doce delicioso, né, maravilhoso, então são vários doces também. Ele pode trazer também, nós somos amigos dos animais, nós temos uma área pet aqui também. É, vocês estão sempre preocupados no conforto do cliente e oferecer o melhor. Conta um pouco pra gente de onde surgiu a ideia da área pet e como foi colocar isso no negócio. Aqui é na verdade a gente trata o cliente como a gente gosta de ser tratado. Então, nós temos é, também é, animais em casa e a gente sempre fez a escolha por locais onde poder receber também o nosso, o nosso ah, cachorro. Então isso foi uma ideia também para que as pessoas que vêm aqui possam trazer seu animalzinho de estimação. A Famosa, Luiz, oferece muitos diferenciais, mas qual você acha que é o principal diferencial do seu negócio? É o carinho, primeiro com seus colaboradores, então a coisa mais importante na Famosa são seus colaboradores. seus colaboradores, seus, seus colaboradores estão bem, com certeza faremos um ótimo atendimento. Então primeiro, nós gostamos de nós mesmos para gostar para poder servir os clientes. Nós temos um papel fundamental aqui. O ato de servir é um ato de amor disfarçado de trabalho. Então esse é um dos principais pontos que a gente destaca aqui nós estamos aqui para servir é esse é o principal objetivo. Agora, Luiz, você disse que veio de uma grande indústria para começar a empreender. Quais foram as principais dificuldades no meio do caminho? Primeiro, muitas vezes, o você atua, né? Muitas vezes na grande indústria em uma única atividade. Quando você vai para o pequeno, médio negócio, você tem que atuar em diversas atividades, não só na área financeira, na área comercial, na área de produção. Então, você não tem o um conhecimento de toda a cadeia, né? Então, tem questão do, dos próprios desafios financeiros, né? A própria situação que o país viveu. A gente nunca olhou muito para a situação do país. Nós acreditamos muito na gente. Então teve todo o aprendizado do negócio. Isso foi muito desafiante, algumas vezes ondas aí de 4 metros de altura. É uma pesquisa, né? tudo isso é muito importante, mas a gente precisa medir para ver se uhum. o trabalho está sendo bem feito, né? Seja pelas... Vocês têm um alto grau de satisfação pelo que eu sei, né? Isso mesmo, tanto pelo Facebook, tanto pelo Google ou pelo TripAdvisor e nós temos dentro da famosa uma pesquisa que nós chamamos de, que é bem conhecida, chama Net Promoter Score, que é uma pesquisa que mede a satisfação dos clientes com uma única pergunta. Uhum. Então, se você tem notas de, somente 9, 10, né, que onde você indica um promotor, então você é bem avaliado. 7,8% é neutro, de 0 a 6% o cliente é um detrator e vai falar mal de você normalmente. A famosa tem um índice altíssimo, são poucas empresas no Brasil e no mundo que tem, que são 98% dos seus clientes, são seus promotores. Então, isso é um grande diferencial. Você falou porque é uma empresa de sucesso, as métricas indicam que nós estamos no caminho certo. Já que você tocou nesse assunto, como é que você faz o marketing do negócio? O marketing do negócio hoje é feito primeiramente, né? No início, ela era feito é, por uma vontade nossa que nós adoramos fazer o marketing, né? Então acertamos bastante, com a vinda do Sebrae, pessoalmente na pessoa do Danilo, ele deu várias dicas, né? Inclusive uma delas que nós estamos terminando agora, que é implementar um plano de marketing na famosa, fizemos a contratação conforme a indicação, a sugestão dele, foi o um grande diferencial esse ano, que gerou uma massa de informação, grande para que possamos trabalhar e definir já o planejamento estratégico 2020 a 2025 da Famosa. Então, esse plano de marketing, né, que foi dica da, da própria, do próprio Sebrae, norteará a Famosa nos seus próximos cinco anos em três cenários, otimista, pessimista e o mais provável. Luiz, vocês estão sempre preocupados em oferecer o melhor para o cliente. Como é que é feito o processo de qualidade dos produtos de vocês? Hoje a famosa linguiça, ela tem a sua, todo o fornecimento, principalmente da sua carne, como os demais insumos, ele é certificado. Então o fornecedor da famosa linguiça, ele tem o selo de inspeção federal. Inclusive eu pessoalmente fui visitar o fornecedor para a garantir a qualidade do produto que nós recebemos aqui. Então é condição básica trabalhar com um produto de altíssima qualidade, entendeu? Porque isso aqui é fornecido não só para os nossos clientes, para os nossos familiares para inclusive a nossa família então não é diria nem que é a preocupação está no também no dna da famosa muita qualidade nos seus insumos hoje o suíno ele tem uma uma carne de altíssima qualidade a área é refrigerada toda a, o todo o insumo todo aquilo que é que é fornecido para o suíno, é tudo rastreável. Inclusive, toda essa linguiça que está aqui, é essa que nós comemos, é essa que a nossa família, amigos, clientes, clientes, amigos, comem. Né? Então, esse produto, nós acreditamos e certificamos que ele tem altíssima qualidade. Legal. Luiz, como é que você vê o seu negócio daqui 10 anos? O, nós imaginamos sempre, né, por natureza, nós sonhamos grande. Sonhar grande, sonhar pequeno é o mesmo esforço. Então, nós sonhamos grande, queremos fazer um crescimento orgânico, sustentável, com qualidade, mantendo o sabor, mantendo os diferenciais que nos nortearam nesses dois primeiros anos da famosa linguiça. Então, a tendência é crescimento, e levando essa experiência de que a pessoa comeu a sua primeira linguiça de verdade da sua vida para um maior número de pessoas, não só no Brasil, e um dia também um chinês possa, por exemplo, degustar a sua primeira linguiça de verdade. Qual a dica que você dá para quem quer começar a empreender? Eu sempre falo o seguinte, né, para quem quer ser parceiro da famosa, não adianta a gente só desejar. Nós temos que querer, se a gente quer verdadeiramente com primeiro é isso, então querer porque o primeiro buraco que aparecer é quem deseja, ele desiste o empresário ele tem que ter um leão dentro dele tem que ter aquele urso dentro dele e todo dia estar é, se desafiando querendo fazer coisa nova é gostoso empreender né? é maravilhoso, tem dificuldades? com certeza, mas também tem todos os parceiros, tem os amigos as pessoas também que te ajudaram e fica aqui, como sempre a dica, procure o Sebrae Principalmente quem tem dificuldade, por exemplo, em gerir os seus negócios, de aplicar técnicas. Então, Faça seu negócio, tenha muita vontade e aplique de forma técnica. Estude, aprofunde use dados. Não tome decisão sem informação, entendeu? Quando você não tem informação, tudo bem, mas crie uma base, tenha dados e seja. Bote ciência no seu negócio, entendeu? Senão você. Porque os negócios não fecham no, no país, porque na média todo mundo erra para o mesmo lado. Quem tem um pouco diferencial, tem energia positiva, tem carinho pelo que faz e coloca ciência no negócio, tem tudo para crescer. Bom, então fica a dica aí para você que quer começar a empreender. Luiz, muito obrigada por ter compartilhado a sua experiência com a gente. Eu que agradeço, né? Inclusive fica aqui o, o convite para vocês conhecerem a famosa linguiça de Bragança Paulista. Nós ficamos aqui na estrada Bragança Socorro, no quilômetro 99,5. Inclusive a nossa fábrica, ela é aberta para que tudo todos conheçam, certifiquem a qualidade. Dá para ver não só desde a produção da chegada da carne do suíno aqui e outros cortes que nós trabalhamos bovino e o cordeiro e outros para que vocês venham para cá aí vocês vão poder experimentar essa delícia aqui, que é a nossa linguiça de raspa de limão siciliano para e pimentadelo de moça, então muito obrigado, né, agradecidos aí pela parceria e temos muitas coisas pra gente evoluir pra gente crescer nesse país maravilhoso. Então vamos viver essa experiência gastronômica, né? Até mais um bate-papo empreendedor.